Capítulo 14: Investigações Coletivas sobre o Espiritualismo. Várias comissões, em diferentes oportunidades, ocuparam-se do espiritualismo. As duas mais importantes foram a da Sociedade Dialética, no período de 1869 a 1870, e a comissão Seibert, em 1884 a primeira era britânica e a segunda americana. Pode-se destacar também a da Sociedade Francesa Institut General Psychologique, nos anos de 1905 a 1908. Apesar dos anos decorridos entre essas investigações, julgamos conveniente tratá-las em capítulo específico uma vez que lhe podem ser aplicadas diversas observações de mesmo teor. No caminho das investigações coletivas surgem dificuldades óbvias. Tais dificuldades são tão graves que parecem quase insuperáveis. Quando, por exemplo, um crux ou um lombroso investigam o um assunto, fazem-nos sozinhos com o um médium ou se associam a pessoas que, conhecedoras das condições psíquicas e das leis dos fenômenos, possam auxiliá-los. O mesmo, entretanto, não sucede com as comissões. Seus integrantes não compreendem que eles, individualmente, fazem parte da experiência, podendo criar vibrações tão intoleráveis, envolver-se em atmosfera tão negativa, que as forças espirituais governadas por leis bem definidas, não conseguem romper. Não é em vão que as três palavras, em comum acordo, são interpoladas no relato da reunião apostólica. Atos, capítulo 1, versículo 14. Uma forte corrente psíquica adversa pode arruinar um círculo psíquico tanto quanto uma pequena peça de metal é capaz de perturbar toda uma instalação magnética. É por essa razão, e não por demasiada credulidade, que os espiritualistas praticantes frequentemente alcançam resultados jamais atingidos por meros pesquisadores. Esse pode ser também o motivo pelo qual, entre as comissões citadas, aquela em que os espiritualistas estavam adequadamente representados foi a mais bem-sucedida. Referimos-nos à comissão organizada pela Sociedade Dialética de Londres, que iniciou suas experiências no início de 1869, apresentando o relatório de seus trabalhos em 1871. Se as pessoas que examinaram esse relatório tivessem agido com bom senso e respeitado as normas gerais que regulam a produção de provas, o progresso da verdade psíquica teria avançado em 50 anos. Os 34 conceituados senhores integrantes da comissão tinham a incumbência de investigar os fenômenos tidos como manifestações espirituais. Em sua maioria, eles agasalhavam o propósito de desmascarar a impostura. Encontraram, porém, um conjunto de provas que não poderia ser desconsiderado, fato que os levou a afirmar. O assunto é merecedor de mais séria atenção e mais cuidadosa pesquisa do que até agora foi objeto. Essa conclusão surpreendeu de tal modo a sociedade que representavam que os membros da comissão não conseguiram ter seu relatório publicado pela entidade. Fizeram, no entretanto, as próprias custas, possibilitando com isso o registro permanente de uma investigação de grande interesse. Tais integrantes pertenciam a variadas profissões, contando-se entre eles um doutor em teologia, dois médicos, dois cirurgiões, dois engenheiros civis, dois membros de sociedades científicas e dois advogados. O racionalista Charles Bradleff era um deles. O professor Huxley e G. H. Lewis, marido de George Eliot, foram convidados para cooperar, mas ambos recusaram-se. Huxley declarou em sua resposta, Ainda que os fenômenos sejam autênticos, eles não me interessam. Tal afirmação demonstra que esse admirável homem, com toda a sua inteligência, também tinha limitações. A comissão foi dividida em seis subcomissões que se reuniram 40 vezes sob condições favoráveis às experiências, sem terem, na maior parte dessas ocasiões, a ajuda de um médium profissional. Conscientes de suas próprias responsabilidades, os investigadores concordaram em que os seguintes pontos estavam estabelecidos. Ouvem-se os mais variados tipos de sons, vindos aparentemente de artigos da mobília, do chão e das paredes da sala, cuja produção não é devida à ação muscular ou artifício mecânico. Esses sons se fazem acompanhar por vibrações que são, muitas vezes, distintamente perceptíveis ao toque. Corpos pesados movimentam-se sem o auxílio de dispositivo mecânico de qualquer espécie ou emprego de força muscular das pessoas presentes, e frequentemente sem contato ou conexão com qualquer pessoa. Esses sons e movimentos muitas vezes ocorrem de acordo com as solicitações dos participantes das sessões e, por meio de simples código de sinais, respondem a perguntas e formam comunicações coerentes. As respostas e comunicações assim obtidas, em geral, não vão além do que é comum. Algumas vezes, porém, são dadas informações corretas conhecidas apenas de uma das pessoas presentes. As circunstâncias sob as quais os fenômenos ocorrem são variáveis, mas destaca-se o fato de que a presença de certas pessoas parece necessária e a é de outras prejudicial à sua produção. Essa diferença, contudo, não depende do grau de crença ou descrença em relação a eles. A presença ou a ausência de tais pessoas, respectivamente, não assegura, porém, a ocorrência dos fenômenos. O relatório da comissão resume as provas orais e escritas recebidas. Essas provas não se referem apenas aos fenômenos da mesma natureza testemunhados pelas subcomissões, mas a outros do mais variado e extraordinário caráter. Treze testemunhas declaram que viram corpos pesados, em alguns casos homens, erguerem-se vagarosamente e permanecerem no ar por algum tempo, sem apoio visível ou tangível. 14 atestam que observaram mãos ou figuras as quais, embora não fossem humanas, tinham a aparência e a mobilidade do ser humano. Disseram que algumas vezes tocaram ou mesmo agarraram tais aparições, ficando assim convencidas de não serem elas resultado de impostura ou ilusão. Cinco afirmam que foram tocadas em várias partes do corpo e, frequentemente, conforme solicitavam, por algum agente invisível, enquanto as mãos de todos os participantes da sessão permaneciam visíveis. Treze dizem que ouviram peças musicais bem tocadas conquanto não fossem vistos os executores dos respectivos instrumentos. Cinco declaram que viram carvões incandescentes sendo colocados nas mãos ou nas cabeças de várias pessoas, sem que produzissem dor ou queimadura, ainda que leves, e três afirmam que passaram imunes por essa experiência. Oito atestam que obtiveram, por batidas pela escrita e por outros meios, informações cuja exatidão era desconhecida tanto delas mesmas como dos demais assistentes, mas que foi constatada em investigações posteriores. Uma afirma que recebeu uma clara e minuciosa comunicação, que, entretanto, estava totalmente errada, como se pôde verificar. Três atestam que presenciaram a produção de desenhos, a lápis e a cores, em tão breve tempo e sob tais condições, que tornava impossível a ação humana. Seis, ainda, declaram que receberam informações sobre eventos futuros e que, em alguns casos, a hora e o minuto da ocorrência foram preditos com exatidão, dias e até semanas antes. Além disso, houve provas de psicofonia, de curas, de escrita automática, de introdução de flores e frutas em recintos fechados, de vozes ecoando no ar, de visões em cristais e espelhos e de alongamento do corpo humano. O relato termina com as seguintes observações. Ao apresentar o relatório, vossa comissão, considerando o elevado caráter e a grande inteligência de muitas pessoas que testemunharam os fatos mais extraordinários, bem como a importância desse testemunho, em virtude do apoio que obteve dos relatórios das subcomissões, considerando também a ausência de qualquer prova de impostura ou ilusão, no que respeita a grande parte dos fenômenos produzidos, e a excepcional peculiaridade desses fenômenos, a par do grande número de pessoas em todas as camadas sociais do mundo civilizado, que são mais ou menos influenciadas pela crença na origem sobrenatural dos mesmos, considerando, finalmente, a circunstância de que não existe qualquer explicação filosófica sobre eles, julga que é seu dever afirmar a própria convicção de que o assunto é merecedor de mais séria atenção e mais cuidadosa pesquisa do que até agora tem sido objeto. Entre aqueles que apresentaram provas ou leram trabalhos perante a comissão, estavam o Dr. Alfred Russell Wallace, a senhora Emma Harding, o Sr. H. D. Jenkin, o Sr. Benjamin Coleman, o Sr. Cromwell o F. Varley, o Sr. D. D. Home e o mestre de Lindsay. Foi recebida ainda a correspondência de Lord Lytton, do Sr. Robert Chambers, do Dr. Garth Wilkinson, do Sr. William Howitt, de M. Camille Flammarion e de outros. A comissão teve êxito ao coligir provas junto àqueles que estavam convencidos da realidade dos fenômenos mas falhou quase por completo, como declarou em seu relatório, quando buscou obtê-las dos que atribuíam os fatos à fraude ou à ilusão. No registro dos depoimentos de mais de 50 pessoas, há volumoso testemunho de homens e mulheres de alta posição social a favor da existência dos fatos. Uma dessas testemunhas afirmou que o mais notável fenômeno produzido pelos trabalhos da comissão foi o extraordinário número de homens eminentes que se revelaram crentes convictos da hipótese espiritual. Outra ainda declarou que, fossem quais fossem os meios empregados para a produção das manifestações, elas não poderiam ser explicadas nem pela impostura, nem pela ilusão. Um aspecto interessante do crescimento do movimento espiritualista pode ser verificado pela declaração da senhora Emma Harding de que, naquela época, 1869, conhecia apenas dois médiums profissionais em Londres, embora se relacionasse com vários outros não profissionais. Considerando-se que ela própria era médium, sua afirmação deve estar correta. O Sr. Cromwell Varley assevera que não havia em todo o reino mais do que uma centena de médiums conhecidos, acrescentando que muito poucos, entretanto, tinham faculdades desenvolvidas. Ele dá testemunho conclusivo a respeito do grande trabalho realizado na Inglaterra por Dederron, cuja mediunidade provocou a maioria das conversões. Outro médium que desempenhou importante papel foi a senhora Marshall. Muitas testemunhas falaram das sessões comprobatórias que assistiram em sua casa. O conhecidíssimo autor, Sr. William Howitt, era de opinião de que cerca de 20 milhões de pessoas em todos os países se converteram ao espiritualismo em virtude de suas experiências pessoais. As objeções dos opositores nada apresentavam de especial. Lord Lytton dizia, por exemplo, que os fenômenos eram causados por influências materiais de natureza ignorada. O Dr. Carpenter defendia a sua tese preferida, a da cerebração inconsciente. O Dr. Kidd afirmava que, evidentemente, se tratava, em sua maioria, de fenômenos subjetivos. Houve ainda três testemunhas, as quais, embora convencidas da autenticidade dos fatos os atribuíam à ação demoníaca. Essas objeções foram devidamente refutadas pelo Sr. Thomas Shorter, secretário da Escola Superior de Trabalhadores e autor de Confissões de um Pesquisador da Verdade, em admirável análise do relatório, publicada no The Spiritual Magazine. Digno de menção é o fato que esse importante e bem conceituado relatório foi alvo de ridículo por grande parte da imprensa londrina. Uma honrosa exceção foi o Spectator. O revisor do The Times considerou Nada mais do que uma miscelânea de conclusões inconsistentes, ornamentada de monstruoso lixo, o qual, para nossa infelicidade, foi reunido para exame como nunca tinha sido antes. O Morning Post disse, O relatório publicado é inteiramente sem valor. O Saturday Review esperava que o relatório servisse para levar um pouco mais de descrédito a uma das mais degradantes superstições jamais aceitas pelas pessoas sensatas. O Standard fez uma crítica sensata, que merece ser lembrada, contestando a observação dos que Embora não acreditando no espiritualismo, dizem que pode haver algo de concreto nele, o jornal observa com sabedoria. Se existe no espiritualismo alguma coisa que não seja impostura e imbecilidade, então há todo um outro mundo aí. O Daily News considerou o relatório como uma importante contribuição para a literatura de um assunto que algum dia, tendo em vista o número de seus seguidores, Demandará mais ampla investigação. O Spectator, depois de descrever o livro como extremamente curioso, acrescenta: Poucas pessoas, entretanto, poderiam ler a massa de provas contidas nesse volume, em que é mostrada a convicção de indivíduos respeitáveis e honestos na realidade dos chamados fenômenos espirituais, sem concordar com a opinião do Sr. Jeffrey. Este, Afirma que não só os notáveis fenômenos testemunhados, alguns dos quais não foram atribuídos à impostura ou à ilusão, mas também o testemunho coletivo de pessoas honradas, justificam a recomendação do assunto para futuras e cautelosas investigações. São esses apenas breves extratos do longo noticiário, publicado em uns poucos jornais de Londres. Conquanto ruins, não deixam de indicar uma mudança de atitude da parte da imprensa, que antes simplesmente ignorava o assunto. É preciso lembrar que o relatório se refere tão somente ao aspecto fenomênico do espiritualismo, o menos importante na opinião dos líderes espiritualistas. Apenas uma das subcomissões indicou em seu relato, como pontos essenciais das mensagens, os seguintes, que a morte física constitui assunto de mera recordação para os Espíritos, mas que representa para eles uma espécie de renascimento em nova existência, que a vida espiritual é, sob todos os aspectos, humana, que as relações de amizade se fazem tão comuns e aprazíveis quanto neste mundo, que... Embora os espíritos se interessem muito pelos acontecimentos mundanos, não possuem o menor desejo de retornar ao estado anterior de existência, que a comunicação com os amigos terrenos é, para eles, agradável e desejada, sendo vista como um meio de dar àqueles uma prova da continuidade da vida, apesar da dissolução do corpo físico, e que os Espíritos não reivindicam o poder da profecia. Foram essas as linhas mestras das informações recebidas. De modo geral, será reconhecido no futuro que a Comissão da Sociedade Dialética fez excelente trabalho para sua época e geração. A grande maioria de seus membros eram antagônicas às ideias espiritualistas, mas... Em face das evidências, com poucas exceções, tais como o Dr. Edmonds, curvaram-se ao testemunho dos próprios sentidos. Houve poucos exemplos de intolerância, como a infeliz declaração de Huxley, já referida, e a afirmação de Charles Bledleff de que não examinaria o que estivesse na região do impossível. Mas, no conjunto a equipe de trabalho das subcomissões portou-se de forma excelente. Há, no relatório da comissão, longo artigo do Dr. Edmonds, um opositor do espiritualismo e dos resultados das experiências de seus colegas. Vale a pena lê-lo como típico da posição mental de certas pessoas. O digno doutor, conquanto imaginando-se imparcial, é, na verdade, tão preconceituoso que sequer admite a possibilidade da existência de fenômenos fora do âmbito das leis naturais conhecidas. Quando os vê com seus próprios olhos, sua única pergunta é, como o truque foi feito? Se não encontra a resposta, tal circunstância não lhe traz a possibilidade de outra explicação, Simplesmente registra que não consegue descobrir o truque. Seu testemunho é perfeitamente honesto quanto ao fato. Declara, por exemplo, que algumas flores frescas e frutas ainda úmidas caíram sobre a mesa. Fenômeno de transporte que foi mostrado muitas vezes pela senhora Guppy. Seu único comentário, porém, é que elas devem ter sido retiradas do guarda-louça... Embora se possa imaginar que uma grande cesta de frutas sobre o guarda-louça atraísse naturalmente a atenção. Ele mesmo não se arrisca a dizer que viu ali o referido objeto. De outra feita, serra-se com os Davenports na cabine, admite sua impossibilidade de explicar o fato, mas, obviamente, deve ser um truque mágico. E... Quando constata que os médiums que percebem sua atitude mental se recusam desesperançados a se reunirem de novo com ele, considera esse afastamento uma evidência de culpa. Há determinado tipo de mente científica que é bem sagaz quando se trata do objeto de seus estudos, mas fora dele é o que há de mais tolo e lógico no mundo. A comissão Seibert que passaremos a estudar, teve a infelicidade de ter sido composta por pessoas despreparadas, com exceção do espiritualista Sr. Hazard, admitido ao grupo extra-oficialmente, e que, por isso mesmo, tinha poucas chances de exercer influência sobre a atmosfera geral de obstrução que envolvia os companheiros. As circunstâncias em que a referida comissão foi constituída foram as seguintes. Certo cidadão da Filadélfia, de nome Henry Seibert, legou a soma de 60 mil dólares à Universidade da Pensilvânia, com o objetivo de ser ali criada a cadeira de filosofia. Impôs, entretanto, uma condição. A universidade deveria nomear uma comissão para... Realizar completa e imparcial pesquisa a respeito de todos os sistemas morais, religiosos ou filosóficos que pretendem representar a verdade, e, particularmente, sobre o moderno espiritualismo. As pessoas escolhidas para integrarem a comissão nada tinham de especial, a não ser o fato de serem todas ligadas não apenas à universidade propriamente dita, mas também ao Dr. Pepper, reitor da Universidade e presidente honorário da Comissão, ao Dr. Furness, seu presidente efetivo, e ao professor Fullerton, seu secretário. Embora a incumbência desse grupo de trabalho fosse fazer completa e imparcial investigação do moderno espiritualismo, seus integrantes, no relatório preliminar, Declaram friamente. A comissão é composta de homens que têm seus dias ocupados por obrigações inadiáveis, o que lhes permite devotar a essas investigações apenas uma pequena parcela de seu tempo. O simples fato de iniciarem o trabalho em tão precárias condições demonstra o pouco entendimento que tinham da natureza da tarefa a eles confiada. O fracasso, portanto, era inevitável. As sessões começaram em março de 1884, tendo sido publicado um relatório preliminar, como foi chamado, em 1887. Esse relatório, entretanto, tornou-se definitivo, pois, ainda que republicado em 1920, nada se lhe acresceu, salvo o descolorido prefácio de três parágrafos, assinado por descendente do presidente anterior. Em essência, diz a comissão que o espiritualismo era constituído, de um lado, pela fraude, e de outro, pela credulidade, e que nada tinha havido que merecesse a consideração do grupo. O documento vale a pena ser lido em sua inteireza por todo estudioso de assuntos psíquicos. A impressão que se tem é que os membros da comissão, dentro das próprias limitações, se esforçaram honestamente para compreender os fatos. No entanto, tinham suas mentes em tal atitude de rejeição que, a exemplo do Dr. Edmonds, se algum acontecimento psíquico conseguia ameaçar a posição em que se mantinham, de forma alguma consideravam a possível autenticidade do fenômeno. Simplesmente passavam adiante como se ele não existisse. Assim foi com a senhora Foxcane. Eles obtiveram por seu intermédio batidas bem acentuadas, mas deram-se por satisfeitos com a suposição mil vezes desmentida de que tais batidas vinham do corpo da médium, desconsiderando o fato de que receberam dela longas mensagens e manuscrito escritas rapidamente, da direita para a esquerda, mensagens estas que somente poderiam ser lidas e colocadas diante do espelho. No contexto dessas mensagens, havia uma complicada sentença em latim, que, como tudo indica, estava muito acima da capacidade da médium. Nada disso eles explicavam, apenas ignoravam. Ainda pela médium, Sra. Lord, após ter sido esta revistada, foram obtidas não só a voz direta, como também luzes fosforescentes. Está registrado no relatório que a senhora Lord mantinha um quase contínuo bater de palmas, e que, nada obstante, pessoas distantes dela se sentiam tocadas. Pode-se julgar o espírito com que foi conduzida a investigação pelas palavras do presidente efetivo, dirigidas a W. M. Keller, um fotógrafo de espíritos, como era conhecido. Diz ele o seguinte, Só me convenceria se visse um querubim sobre minha cabeça e um em cada ombro, além de um anjo com todas as características sobre meu peito. Qualquer espiritualista ficaria surpreso se um investigador com tal frivolidade fosse bem sucedido. Sempre é a mesma falácia de que é o médium que produz algo, como faz o mágico. Nunca se leva em conta que o favor e o consentimento dos operadores invisíveis sejam essenciais à produção do fenômeno, uma vez que podem eles curvar-se diante das mentes humildes, mas retrair-se perante o zumbador autossuficiente, ou, então, divertir-se às suas custas. Ao mesmo tempo que houve resultados que bem poderiam ser considerados autênticos, se não tivessem sido ignorados, ocorreram episódios que, não obstante dolorosos, não podem deixar de ser encarados pelos espiritualistas. A comissão descobriu fraude óbvia no caso da Sra. Patterson, médium de Ardósia. Por outro lado, é impossível negar-se fundamento a denúncia contra Slade. Os últimos dias deste médium foram, com efeito, nebulosos, e as faculdades tão notáveis de antes podem ter sido substituídas pelos truques. O Dr. Furness vai ao ponto de afirmar que Slade admitiu o uso de truques, mas a história, da maneira como é relatada, dá mais a impressão de ter havido uma brincadeira da parte de Slade. Que este último, de sua janela aberta, acenasse jovialmente ao doutor e, imediatamente, em resposta a uma observação jocosa, pudesse admitir que toda a sua vida fora uma fraude, é simplesmente inacreditável. Há alguns aspectos em relação aos quais alguns membros da comissão parecem não ter agido com sinceridade. Assim, é declarado no começo dos trabalhos que o relatório seria baseado nos próprios labores da comissão, desconsiderando-se a massa de material já disponível. Apesar disso, introduz-se no referido documento Longo e adverso relato do secretário sobre o testemunho de Zollner em favor de Slade. Esse relato tem muitas incorreções, como é mostrado na descrição das experiências de Zollner em Leipzig, incluída no capítulo anterior. Foi cuidadosamente suprimido o fato, por exemplo, de que o principal prestidigitador da Alemanha depois de realizar considerável investigação, certificou que os fenômenos produzidos por Slade não eram truques. Por outro lado, quando se trata do testemunho de um ilusionista contra a explicação espiritual, como se dá com Keller, os comentários destes são apresentados no inteiro teor, desconhecendo-se, pelo menos aparentemente, que, no caso de outro médium, Eglinton, esse mesmo Keller tinha afirmado que os resultados obtidos estavam além de sua arte. Abrindo o relatório, afirmam os membros da comissão. Sentimos-nos felizes por ter sido nosso conselheiro desde o início, o Sr. Thomas R. Hazard, amigo pessoal do Sr. Sybert e amplamente conhecido por todo o país como espiritualista convicto. Obviamente, o Sr. Hazard sabia como era importante assegurar as condições adequadas ao trabalho e quais seriam os assistentes apropriados a uma investigação experimental daquele teor. Ao descrever a entrevista que tivera com o Sr. Seibert, poucos dias antes do falecimento deste, ocasião em que decidiu concordar em agir como seu representante, o Sr. Hazard disse ter aceitado a incumbência por entender que lhe seria dada a liberdade de prescrever os fenômenos da investigação, escolher os médiums integrantes das experiências e rejeitar a presença de pessoas que pudessem prejudicar a harmonia e a boa ordem dos trabalhos. Mas o representante do Sr. Seibert parece que foi silenciosamente ignorado pela universidade. Pouco tempo depois do início das reuniões, o Sr. Hazard já se mostrava descontente com alguns membros da comissão e seus respectivos métodos. encontramos lo escrevendo no jornal North American, da Filadélfia, ao que parece, depois de tentar inutilmente aproximar-se das autoridades da universidade, o seguinte. Sem de forma alguma querer denigrir junto ao público o ilibado caráter moral dos membros da faculdade, incluídos os integrantes da comissão, nem o elevado padrão social e literário que ocupam na sociedade, devo dizer que, em virtude de estranha paixão, julgamento tendencioso ou desvio intelectual, as autoridades universitárias nomearam para compor a comissão, que tem por propósito investigar o moderno espiritualismo, em sua maioria, indivíduos cuja educação Hábitos mentais e preconceitos os desqualificam inteiramente para a investigação completa e imparcial que essas mesmas autoridades são obrigadas a realizar, por razões contratuais e por questão de honra. Tivesse sido objetivo em vista depreciar a causa, a qual, bem o sei, o finado Henry Sybert guardava no imo do coração, amando-a mais que qualquer outra coisa no mundo, trazendo-lhe o descrédito e atraindo para ela o ódio e o desprezo geral, as citadas autoridades dificilmente poderiam ter escolhido, entre todos os habitantes da Filadélfia, instrumentos mais adequados que os senhores que constituem a maioria da Comissão Seibert. E isso, repito eu, não por circunstâncias que lhes afetem o um nível moral, social ou literário, mas simplesmente em razão de seu preconceito contra a causa do espiritualismo. Mais tarde, ele aconselhou as autoridades universitárias a afastarem da comissão os senhores Fullerton, Thompson e Koenig. O Sr. Hazard transcreve as seguintes palavras do professor Fullerton, proferidas em uma palestra no Clube da Universidade de Harvard, em 3 de março de 1885. É possível que os médiums tragam informações a respeito de alguém pelo processo de transmissão de pensamento, pois toda pessoa que recebe tais informações vai a um médium pensando justamente naquilo que lhe será dito por este. Quando, por exemplo, alguém se resfria, ouve um zumbido no ouvido, da mesma forma que um louco ouve constantemente sons que não existem. Pode-se admitir, então, que a doença da mente ou a do ouvido, ou ainda um forte abalo emocional, possam ser a causa de um grande número de fenômenos espirituais. Essas palavras foram ditas depois de o professor ter participado da comissão por mais de 12 meses. O Sr. Hazard... Também cita a opinião do Dr. George A. Koenig, publicada no Philadelphia Press, cerca de um ano após sua nomeação para o trabalho em referência. Expressa-se Koenig nestes termos. Devo admitir, com toda franqueza, que estou preparado para negar a veracidade do espiritualismo, tal como é popularmente entendido na atualidade. Creio que todos os chamados médiums são embusteiros, sem exceção. Nunca vi Slade fazer quaisquer de seus truques, mas, pelos relatos publicados, pude concluir que é um impostor, por certo o mais inteligente de todos. Não acredito que a comissão examine esses médios dos espíritos de bom grado. Os homens mais sábios podem ser iludidos. Em uma hora, podem-se inventar mais truques do que um sábio poderia descobrir em um ano. O Sr. Hazard... Soube de uma fonte que lhe merecia confiança, que o professor Robert E. Thompson foi o responsável pela seguinte opinião, publicada no Penn's Monthly, de fevereiro de 1880. Ainda que o espiritualismo seja tudo aquilo que seus líderes pretendem, nenhuma importância terá para quem possua a fé cristã. Quando se argumenta sobre esse assunto manipulam-se conceitos e promovem-se discussões que não têm, para o cristão convicto, o mínimo interesse. Pode-se julgar por essas opiniões como eram despreparados os membros da comissão para fazer uma completa e imparcial investigação do assunto, como o Sr. Seibert esperava. O periódico espiritualista americano Banner of Light referindo-se ao comunicado do Sr. Hazard, escreveu. Tanto quanto sabemos, nenhuma atenção foi dada ao apelo do Sr. Hazard, certamente nenhuma ação foi realizada, pois os membros acima citados permanecem na comissão até hoje, e seus nomes aparecem no relatório preliminar. Com efeito, o professor Fullerton era e ainda é o secretário, tendo escrito 120 das 150 páginas do volume que temos à nossa frente. Ele demonstra aquela excessiva ausência de percepção espiritual e conhecimento do oculto. Poderíamos também dizer das leis naturais, que o levou a afirmar diante de um auditório de estudantes de Harvard, quando alguém se resfria, ouve um zumbido no ouvido, e um louco ouve constantemente sons que não existem, sugerindo-lhes que os fenômenos espirituais podem proceder dessas causas. O Banner of Light continua. Parece que a falha da comissão Seibert em não seguir as orientações do Sr. Hazard, como era de dever, foi a chave de seu completo fracasso. A insuficiência de resultados fenomênicos que o relatório registra, muito aquém até mesmo daquilo que um cético poderia esperar, é certamente notável. Em verdade, o relatório se atende, preferência, a tudo que possa demonstrar a não ocorrência dos fenômenos, deixando de lado o que poderia levar aos resultados positivos. Nos memorandos dos registros de cada sessão, redigidos pelo professor Fullerton, Vê-se claramente o estudado esforço para dar relevância a tudo o que, por um exame superficial, sugerisse a existência de trapaça por parte do médium, escondendo-se os fatos que servissem de apoio à veracidade de suas alegações. Menciona-se, por exemplo, que, na presença de certos membros da comissão, os fenômenos cessavam. Tal fato corrobora o posicionamento do Sr. Hazard, e não há pessoa alguma cuja opinião seja considerada valiosa por sua larga experiência com os médiuns, que não o endosse. Os espíritos sabiam com que elementos estavam lidando e se esforçavam por afastar aqueles que inutilizavam as experiências. Não o conseguiram pela ignorância, teimosia e preconceito dos integrantes do grupo. E assim, as experiências falharam. Resultado, a comissão, muito sábia em seu próprio conceito, decidiu que tudo era fraude. Referindo seu relatório, diz Light, em 1887, o que se poderia dizer hoje? Noticiamos com certa satisfação... Ainda que sem nenhuma expectativa de êxito, se forem empregados os mesmos métodos impróprios de pesquisa, que a comissão se propõe a continuar seus trabalhos, tendo seus membros hoje as mentes tão sincera e honestamente abertas à convicção quanto possuíam antes. Em sendo assim, permitimo-nos oferecer a ela alguns conselhos baseados em nossa larga experiência. Primeiramente, é preciso dizer que a investigação desses obscuros fenômenos não pode ser enfrentada sem dificuldade, pois todas as orientações a respeito do assunto são resultantes de conhecimentos quase sempre empíricos. Todavia, mostra a experiência que prolongados e pacientes trabalhos com um grupo adequadamente constituído é condição sine qua non para o sucesso desejado. Sabemos que nem tudo depende do médium e que o grupo deve variar seus elementos de vez em quando, até reunir os mais apropriados à sua formação definitiva. Que elementos serão esses? Não poderíamos dizer. Cabe à comissão Cyber descobri-los. Antes de prosseguirem em suas experiências, devem seus membros estudar o que existe na literatura do espiritualismo a respeito das variadas características da mediunidade. Se assim for feito, é possível que percebam como é fácil chegar a resultados negativos conduzindo investigações dessa natureza. Estarão, portanto, em melhores condições de dedicar-se inteligente e pacientemente a um tipo de estudo que, se realizado de outra maneira, será improdutivo. Não resta dúvida de que o relatório da Comissão Seibert atrasou por algum tempo a causa da verdade psíquica. O dano real, porém, sofreu a entidade que os senhores membros da Comissão representavam. Nos dias atuais, quando o ectoplasma, base física dos fenômenos psíquicos, é plenamente admitido por todos os pesquisadores do espiritualismo, é muito tarde para alguém dizer que nada há para ser examinado. Hoje, em quase todas as capitais, existe uma sociedade de pesquisas psíquicas. Esse fato refuta definitivamente o entendimento da Comissão Seibert de que não havia campo para a pesquisa. Tivesse a citada comissão, por efeito de seu trabalho levado à Universidade da Pensilvânia a liderar o movimento espiritualista, seguindo a grande tradição do professor Hare, como teria sido magnífica sua posição final. Como Newton associou Cambridge à lei da gravitação, Pensilvânia poderia ter sido ligada a um importantíssimo avanço do conhecimento humano. Essa honra, entretanto, transferiu-se aos vários centros científicos europeus que a compartilham entre si. A investigação coletiva que passaremos a citar pode ser considerada de menor importância pelo fato de seus trabalhos se terem realizado apenas com um médium. Essa investigação foi conduzida pelo Institut General Psychologique de Paris, constituindo-se de três séries de sessões com a famosa médium Eusápia Palladino, nos anos de 1905, 1906 e 1907. Houve ao todo 43 sessões. Não se divulgou, porém, a lista completa de seus assistentes, nem se redigiu um relatório geral apropriado. O único relato, imperfeito e inconcluso, é de autoria do secretário M. Cortier. Entre os investigadores incluíam-se pessoas distintas, como Charles Richer, o Sr. e a Sra. Curie, os senhores Bergson e Perrin, o professor Dano do Colégio de França, presidente da sociedade, o conde Gramont, o professor Charpentier e o reitor de Bienne, da Sorbonne. Não se pode afirmar que as experiências tenham sido desastrosas, pois convenceram o professor Richer da realidade das faculdades psíquicas da médium. No entanto, acompanhando-se a carreira posterior de Eusápia, verifica-se que ela costumava empregar estranhos truques, os quais, embora de pequena monta, devem ter constrangido, bem o imaginamos, os novatos nessas experiências. Consta no mencionado relato, certo tipo de conversação entre os assistentes, revelando a atitude mental nebulosa e descompromissada de muitos deles em relação ao objeto da pesquisa. Conquanto não se possa dizer que a nova luz tenha sido lançada sobre a médium, ou que algum novo argumento tenha surgido, quer para os céticos, quer para os crentes, o Dr. Galley, que, mais do que qualquer outro, se tem aprofundado nos estudos de ciência psíquica, alega que as experiências constituem valiosa contribuição para o assunto. Fundamenta sua opinião no fato de que os resultados obtidos confirmam surpreendentemente os que foram alcançados em seu próprio Institut Metapsik, quando trabalhava com Kluski, Guzik e outros médiums. As diferenças existentes, diz ele, são apenas nos pormenores, nunca no essencial. O controle das mãos foi o mesmo em todos os casos. Os médiums estavam sempre com ambas as mãos presas. Esse procedimento tornava-se mais fácil com os demais medianeiros, especialmente com Kluski em transe, porque o zappia era geralmente muito irrequieta. Parece que a característica desta última o que também foi observado pelo autor nos casos de Frau Silbert, Ivan Powell e outros médiuns, era permanecer numa condição intermediária. Conquanto aparentasse estar em seu estado normal, recebia sugestões e outras impressões mentais. Muito facilmente pode ser levantada suspeita de fraude em tais casos, pois o desejo experimentado por alguns assistentes de que algo aconteça costuma influenciar a mente passiva do médium. Uma pessoa, possuidora de certa força psíquica, assegurou ao autor ser preciso que o médium se sinta inibido diante dos assistentes para que consiga conter os próprios impulsos e, assim, aguardar a presença de uma força exterior. Lê-se no mencionado relatório o seguinte... Estando as mãos, os pés e os joelhos de Eusápia sob controle, a mesa levanta-se subitamente, ficando com os quatro pés um pouco acima do solo. Eusápia serra os punhos, apoiando-os na mesa, a qual então se levanta completamente cinco vezes seguidas, ao tempo em que são dadas cinco batidas. Mais uma vez a mesa se ergue, estando cada uma das mãos de Eusápia apoiada na cabeça de um assistente. Fica a uma altura de um pé, pairando no ar por sete segundos, enquanto Elzapia mantém uma das mãos sobre ela e uma vela acesa é colocada debaixo do móvel. E assim por diante, obtendo-se testes ainda mais conclusivos, tanto em relação às manifestações por meio da mesa, quanto em relação a outros fenômenos. A timidez do relatório foi satirizada pelo grande espiritualista francês. Gabriel Delan, que afirma, O relatório usa sempre as expressões parece e dá impressão, como faria alguém inseguro daquilo que fala. Aqueles que realizaram 43 sessões, tendo bons olhos e instrumentos de verificação, deveriam ter opinião firmada sobre o que viram, ou, ao menos, ser capazes de dizer se tal ou qual fenômeno pode ser considerado fraudulento, porque, em determinada sessão, surpreenderam o médium no ato de fraudar. Nada disso ocorre. Deixa-se o leitor na incerteza. Há uma vaga suspeita pairando sobre tudo, ainda que sem nenhuma base séria. Comentando esse fato, Light aduz o seguinte. Delan demonstra, citando trechos do próprio relatório, o êxito de algumas experiências, mesmo quando eram tomadas as mais amplas precauções, como a de usar pó de sapato para descobrir se realmente a médium tocava os objetos. Essas observações, diretas e positivas, são deliberadamente minimizadas, trazendo-se a baila exemplos de casos ocorridos em outras ocasiões e lugares em que se dizia ou se acreditava ter a usápia participado da execução dos fenômenos. À medida que o tempo passa, mais o relatório Curtie se denuncia como um monumento de inépcia, conforme já o designamos. A realidade dos fenômenos ocorridos com Eusápia não pode ser posta em dúvida pelas frases sem significado que tão livremente o ornamentam. Pode-se chamar também de investigação coletiva de um médium a que foi realizada com a senhora Crandon, esposa de um médico de Boston, nos anos de 1923 a 1925, por uma comissão escolhida pelo Scientific American e, posteriormente, por pequena comissão formada de elementos de Harvard, tendo à frente o astrônomo Dr. Sharpley. A controvérsia sobre essas investigações ainda ruge, o assunto está referido no capítulo que trata dos grandes médiuns modernos. Em resumo... Entre os investigadores do Scientific American, o secretário, Sr. Malcolm Byrd, e o Dr. Howard Carrington anunciaram sua completa conversão. Os demais prestaram declarações imprecisas, as quais envolvem a humilhante admissão de que, após numerosas sessões sob condições previamente estabelecidas e em presença de fenômenos constantes, eles não sabiam dizer se tinham sido enganados ou não. O problema dessa comissão foi que nenhum espiritualista experiente, conhecedor da natureza psíquica, dela participou. O Dr. Prince era muito surdo, enquanto o Dr. MacDougall se sentia na incômoda posição de ver a carreira em perigo, caso aceitasse uma explicação impopular. A mesma observação aplica-se à comissão do Dr. Shapley, que era toda composta de cientistas iniciantes. Sem que pudessem imputar desonestidade mental consciente a médium, os membros da comissão, para manterem o curso da própria segurança, acharam uma saída no subconsciente. Lendo-se o relatório desses senhores, não se consegue descobrir o caminho por eles percorrido para chegar à conclusão, uma vez que, após concordarem com os resultados obtidos nas experiências, chegam ao veredito final de fraude. Por outro lado, as pessoas que não possuíam motivos pessoais para adotarem precauções extremas frequentemente aceitavam a mediunidade com entusiasmo. O Dr. Mark Richardson, de Boston, relatou que estivera em mais de 300 sessões e não tinha dúvida alguma sobre a realidade dos fenômenos. O autor viu numerosas fotografias do fluxo ectoplasmático de Marjorie, Sra. Crandon. E, comparando-a com as fotografias semelhantes tiradas na Europa, não tem dúvida em afirmar que são incontestavelmente legítimas e que o futuro justificará a médium perante seus desarrazoados críticos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.